Copyright! Se você, meu amiguinho youtuber, ainda não teve problema com copyright, não se preocupa, você ainda vai ter! Bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos autorais! Olá, amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre direitos autorais, copyright! Imagina o seguinte: você foi lá produzir o seu vídeo passou todo o trabalho para deixar ele bonitinho e tudo mais aí você enviou para o youtube e alguém foi lá copiou o seu vídeo e enviou também para o youtube. Daí ao invés das pessoas assistirem o seu vídeo no seu canal as pessoas estão indo assistir lá naquele outro canal do cara que copiou você. Você acha isso justo? Não né? O mesmo acontece quando você vai lá copia o conteúdo de alguém, seja música, vídeo ou qualquer coisa assim e você coloca no seu vídeo. Bom, amiguinhos, quando isso acontece, você pode ir lá e fazer uma denúncia para o YouTube. Você vai lá, faz a denúncia para o YouTube dizendo que alguém está utilizando a sua imagem ou o seu conteúdo sem a sua autorização. Depois disso, o YouTube vai analisar o seu caso e, se for verídico, ele vai ou excluir o vídeo da pessoa que te copiou ou vai excluir o canal, não sei. Ele vai tomar a medida cabível, certo? Mas digamos que. Que você de fato tem a autorização para utilizar o conteúdo de terceiros. Por exemplo, você usou uma música de fundo no seu vídeo e você tem a autorização do autor da música. Neste caso, você pode entrar com uma reivindicação. Neste caso, o YouTube vai analisar e se de fato você tem a autorização por meios legais de utilizar esta música, o YouTube vai considerar uso justo, pois você estará dentro dos quatro pilares do Fair Use. Fair Use nada mais é do que uso justo de um conteúdo que não é seu. Eu estarei deixando aqui embaixo na descrição o link explicando direitinho como funciona essas regras, leis de fair use. Mas para abordar um pouquinho o assunto, vamos falar sobre o uso justo. Você pode comentar, criticar, dar a sua opinião sobre um conteúdo que não é seu. Você também pode fazer uma remix ou transformar um conteúdo. Ou seja, isso inclui paródias, pois nesses casos você está acrescentando algo a mais ou até mesmo transformando o conteúdo original. Ou seja, você está fazendo seu conteúdo sobre Outro conteúdo agora o que você não pode fazer o que está fora do uso justo você não pode defamar ou intimidar ou fazer ameaças ou incitação de ódio você não pode causar certos danos ao conteúdo original por exemplo você colocou o conteúdo inteiro original no seu vídeo daí a pessoa não vai mais assistir o conteúdo original porque ela já viu no seu vídeo. Dependendo do conteúdo, você também não pode entregar o que seria o coração da obra. O que seria a parte mais importante da obra. Por exemplo, você vai lá e entrega isso no seu vídeo e aí a pessoa perde o interesse de ver o conteúdo original porque já viu no seu vídeo. Isso causa danos. Você pode utilizar trechos curtos deste conteúdo que não é seu. Pois a quantidade de conteúdo que você está utilizando que não é seu também faz diferença no fair use. Mas quais são as punições para quem não faz o uso justo bem amiguinhos as punições variam muito conforme o tipo de conteúdo ou o que você fez. Você pode ter o seu vídeo bloqueado em alguns países, seu vídeo não vai ser monetizado, você pode perder o seu vídeo, você pode perder o direito de utilizar miniaturas, thumbnails, ou programar vídeos, ou deixar vídeos no não listado. Você pode perder o direito de fazer vídeos com mais de 15 minutos, ou fazer lives, e as punições vão piorando conforme a sua conduta, até você perder o seu canal. Bom, vamos falar um pouco sobre algumas mentiras, alguns mitos que as pessoas criam sobre os direitos autorais, o copyright. Muitas pessoas dizem que ah, se eu colocar apenas alguns segundos da música, o sistema do YouTube não vai detectar. Isso é uma mentira. Muitas pessoas acham que se você não gerar receita com o seu vídeo, você pode usar sim o conteúdo de terceiro, a música, etc. Isso é uma mentira, não importa se você está ganhando ou não você não pode usar uma obra que não é sua também dizem que se você citar o autor da obra ou se você colocar o link na descrição você está livre disso também? Não, isso também é uma mentira. Se você não tem autorização, você não pode usar o conteúdo de terceiros. Bom, amiguinhos, a melhor maneira de resolver esse negócio de conteúdo de terceiros, de direitos autorais, é você sempre tentar entrar em contato com o autor do conteúdo. E quando isso não é possível, o ideal é que você não utilize um conteúdo que não é seu. Então o melhor é tentar ser o mais original possível e utilizar... Uh, conteúdos, músicas, vídeos livres de direitos autorais. Bom amiguinhos, espero que eu tenha ajudado vocês com algumas dicas sobre copyright direitos autorais. Eu estarei deixando aqui embaixo os links com informações completas sobre esse assunto. Então não esqueça de clicar no botão gostei, se você gostou do vídeo, é claro. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo sobre como ser youtuber. E me siga nas minhas redes sociais, assim sempre que tiver uma novidade você vai ficar sabendo por lá. E se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários e eu farei um vídeo ao final do projeto respondendo todas as perguntas. Então é isso aí, amiguinhos. Até a próxima.